Já estão abertas as contratações temporárias de Natal e a expectativa é de aumento no número de vagas. Os bastidores da operação que prendeu quase 30 criminosos que aplicavam golpes bancários em todo o país. presidente sul-coreano já está na Coreia do Norte para negociação de desarmamento. Bilionário japonês vai ser o primeiro turista espacial a viajar até a Lua. Internacional é derrotado pela Chapecoense e perde a chance de assumir a liderança do campeonato brasileiro. Tudo isso agora no Fala Brasil. Olá, hoje é dia 18 de setembro de 2018. E hoje o país comemora o Dia Nacional da Televisão, data que celebra os 68 anos de TV no Brasil. Além disso, nesse mesmo mês, setembro... A gente comemora o mês de aniversário da Record TV, que faz 65 anos. E para festejar datas tão históricas, o Fala Brasil preparou, como você pode ver, uma série de novidades. Estamos com um cenário novo e também um moderno pacote gráfico. E claro, a gente mantém o compromisso de deixar muito bem informado, desde de manhã cedinho, com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Vem com a gente. Bom, a gente começa agora mostrando que mais de 300 roubos de carga foram registrados só este ano no estado de São Paulo. Pelo menos 30 foram cometidos por uma quadrilha que agia na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. O Fala Brasil acompanhou uma operação com exclusividade e mostra a prisão de um suspeito apontado como chefe do grupo.